E aí pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Marco, se você chegou aqui agora, esse é um canal que a gente fala de jogos, de música, coisas que eu basicamente gosto Hoje vamos falar um pouco sobre as habilidades no DR, as famosas perks, são habilidades que você ganha quando você UPA de nível Se não me engano, toda vez que você UPA de nível você ganha um ponto para distribuir nessas habilidades você tem que ficar esperto, porque não dá para você ter todas, ou seja, você vai upar só aquelas que são necessárias para você. É comum você ver alguns retardados no chat do jogo brigando, por exemplo, um defende que tal habilidade é inútil, aí o outro fala, não, tal habilidade é boa. Você já percebe que essas pessoas ou elas são crianças ou elas são meio bitoladas, tá ligado? Porque não existe uma habilidade boa ou uma habilidade ruim. Existe a habilidade que vai ajudar você no seu tipo de jogo. Um exemplo. Uma habilidade que aumenta a produção de bebida vai ser inútil para você caso você não produza bebida. É, é bem simples, né, cara? É uma coisa óbvia. E caso você produza bebida, faz sentido que você tenha uma habilidade que te ajude a produzir mais bebida. Uma pessoa que não produz bebida, ela vai defender até a morte que a habilidade de produzir bebida é inútil. Já a pessoa que produz bebida vai defender até a morte que aquela habilidade é maravilhosa. O vídeo de hoje é um oferecimento do nosso inscrito aqui, ó, Wanderson Costit. Ele pediu aqui, faz um vídeo falando sobre os pontos. Fiquei meio na dúvida e ele confirmou que são as perks. Então a gente vai aqui pro jogo, bora ligar aqui a musiquinha tradicional do DR. Tenho um aviso pra dar pra vocês. Eu acho que a maioria de vocês já sabe, mas eu tô fazendo lives na Twitch. Toda segunda e sexta-feira, no caso hoje é segunda. Hoje vai ter live. Segunda e sexta-feira tem live de DR. Tô fazendo das 7 às 9 da noite. Na Twitch. A Twitch é essa plataforma aqui, ó. Twitch, tá vendo? Inclusive, nos outros dias eu tô fazendo outros jogos. Tô começando a fazer live todo dia. Tamo junto aí, valeu pela presença aí, meu brother. Tá carregando minha espada bem. Cadê? Sacana! Véi. Enfim, esse aqui é um jogo de caça que eu tô jogando lá. A gente joga diversos jogos. Segunda e sexta-feira DR. Tem um chatzinho aqui pra gente se divertir. É aqui nossa meta de doação, que a gente tá falido. E estamos continuando falido. É a vida. Mas enfim, vamos lá no joguinho. Essa aqui é a conta que eu estou jogando. Este é o DR. Comum, free, grátis. E eu, tô, eu notei um probleminha que não tinha antigamente. Se você vem aqui ó, nas perks, benefícios, olha só. Para eu selecionar esse, esse benefício aqui, eu preciso ser premium. Antigamente não tinha isso. Antigamente, o premium ele não tinha grande diferença do, do grátis. Somente o envio de pacotes, número de marcadores do mapa. Eu acho que agora está sendo um, um problema, Esse, essas habilidades aqui só serem possíveis de utilizar com o prêmio. E veja só, alcoólatra, alcoólatra inveterado. O álcool não, lhe causa efeitos negativos, mas você está viciado nele para sempre. Essa habilidade para algumas pessoas vai ser útil, para outras não. Então, não, não tem como você dizer que uma habilidade é ruim ou que uma habilidade é boa. Só, só, você só pode dizer que tal habilidade não vai servir para tal tipo de jogador Vamos colocar aqui nas habilidades de novo Veja só, olha as habilidades que eu iniciei nessa conta Detalhe, essa conta aqui quando eu zerar eu vou sortear a galera que estiver me seguindo lá na Twitch E aí quem ganhar vai ganhar a conta zerada e a conta aí famosa aí do canal Famosa não né mas tomara que fique famosa até o final do jogo. E, e, enfim, cara. Assim que der, eu vou comprar o prêmio para ela, tá? estou Espera, só esperando a gente receber... Ah, só tô esperando a gente receber umas donate aí. Veja só. para essa conta, eu tô utilizando pistolas bestas. Aí eu coloquei aqui especialista em pistola, coloquei especialista em besta. Economia de custo de arma, que aumenta a durabilidade da arma. A arma vai demorar mais para quebrar. Isso aqui é, é muito interessante Porque aí a sua arma vai acabar durando, me, durando mais E precisando de menos peças, menos reparos Alcance de besta, para quem usa besta, lógico, imprescindível Ligeirinho, que dá a chance de esquiva né? Por exemplo, o inimigo te ataca Essa habilidade aqui, ela entra em ação é, Fazendo com que você se esquive com mais facilidade Visão aguçada, né? você tem mais chance de acerto, isso aqui é muito importante. Na outra conta minha, eu tenho um, é, muita chance de acerto, porque eu tenho essa habilidade no máximo. E eu ainda tenho uma máscara do demônio, que aumenta mais ainda. Envenenador, é, pelo menos no começo essa habilidade é muito útil. E eu que uso besta, né? Que eu diga essa habilidade ela acumula danos. Vou trocar agora de conta, para eu mostrar para vocês esse exemplo de uma forma melhor. Muito bem, estamos aqui na minha conta principal que eu vou conseguir demonstrar para vocês as habilidades de forma mais útil, com mais riqueza de detalhes. Essa conta minha, eu estou utilizando a Minigun como dano extremo. A Minigun aqui como dano extremo. Estou utilizando a coruja de vez em quando e a coruja ela tem uma passiva muito legal que já já vou mostrar para você. E eu tô usando também a perf a perfuradora dupla. Ela dá muito dano, ó, veja só o dano dela. Ela gasta só um ponto de ação, se eu não me engano. Ó, aqui, ó, só um ponto de ação. E ela tem perfuração dupla na blindagem. Então, vamos colocar aqui na perk e eu vou mostrar para vocês o que que eu estou fazendo. Benefícios Olha só. Essa habilidade aqui é uma passiva do fuzil. Quando os seus inimigos eles estão... Espera aí. Um ataque de fuzil por turno, mas sem garantir acerto. Ah, Cara, deu um bug na minha cabeça aqui. Então, esse, essa habilidade ela é uma passiva. Quando os inimigos estão na sua mira, tipo no seu raio de alcance... E eles se movem, você tem é, uma chance de dar um tiro de fuzil nele. E um tiro de fuzil com a coruja é simplesmente... Um, dá muito dano, cara. Dá muito dano. Essa aqui, ó, empunhar duas armas é para você poder utilizar, fabricar e utilizar pistolas duplas. Trapaceiro, depois de você se mover, você tem chance de esquiva. Ou seja, cada vez que você se move no mapa, você aumenta a chance de esquiva em 20%. Vingador, quando você recebe um tiro. Né, se, o pessoal, se o inimigo estiver na linha, na linha de alcance da sua pistola, você vai revidar com o tiro de pistola. Ó, essa aqui, energia máxima. Sinceramente, eu acho que é uma habilidade inútil, né? eu não sei nem porque que eu estou. Mas a energia tá, talvez até pode ser útil, né? Pra você não, não ter que ficar dormindo ou usando remédio toda hora. Por exemplo, você toma um remédio. Aí... Na verdade, quando você toma remédio, a sua energia, ela ultrapassa o máximo. Ou seja... Eu não sei nem porque que eu tô com essa habilidade aqui. Antiga... Ah, assim, cara. Antigamente o negócio não acumulava. Você... Tomava, só ficava no máximo, tá ligado? Não acumulava. Por isso que eu tenho ela aqui. Essa conta aqui, para quem não sabe, de 2016. Diabo Sortudo é muito boa. Porque quando te, te matam, tá ligado? A pessoa, o inimigo vai lá e te zera a vida. Você passa esse turno inteiro sem morrer. Essa essa habilidade, ela te salva de morrer. Aí dá tempo de você fugir. o Amigo, por exemplo. Eu posso jogar ataque área tipo Tem um inimigo colado em mim Eu jogo uma granada nele Eu não sou afetado Treinamento é muito boa Então vocês perceberam Que As minhas habilidades por exemplo De pistola Não vai servir para quem não usa pistola Já para mim que eu utilizo pistola Elas vão servir Muito bem Eu posso depois fazer um vídeo Mais detalhado mas por enquanto é só isso, cara. Por enquanto eu vou, vou só deixar isso bem claro para vocês. Não tem habilidade certa, não tem habilidade errada. Tem habilidade de acordo com o seu jogo. E principalmente você que é iniciante, escolha uma habilidade que você acha que você vai usar até o resto do jogo. Porque para você trocar, você gasta tampinhas. A tampinha dá para você conseguir de forma grátis, mas tem, a forma, tem, tem como você comprar ela também. Inclusive, eu já produzi um vídeo ensinando vocês como vocês ganham dinheiro com pesquisa do Google. Vou deixar aqui o card dele. E aí vocês podem estar respondendo pesquisa do Google e comprando tampinhas. Esses dias eu comprei tampinhas fazendo pesquisa no Google. Logo, logo eu vou conseguir uma graninha de novo, tá, posso até estar tá comprando mais tampinhas. Mas, sinceramente, eu não gosto de gastar no jogo. Eu nem tô jogando mais esse jogo, só jogo em live. E porque eu só curto o modo história, né, eu acho que o jogo, quando você zera, ele fica muito chato, não tem mais nada para fazer. É, no caso, <risos> uma das sugestões que deram até no canal é eu fazer uma base na primeira cidade do jogo e ficar doando meus itens, não... Mas eu acho isso coisa de muito retardado, cara. E eu não vou fazer isso nunca. Muito, é muito retardamento mental. Vou... Entrar no jogo só pra ficar doando coisa pra iniciante cara. Iniciante tem minhas dicas aí pra seguir. Então, segue as dicas. É, e joga o jogo da melhor forma possível. E se divirta jogando, cara. E provavelmente vai chegar aquele cara aqui no chat. E vai te dar aquela receita. De como você deve colocar suas pertes, de como você deve fazer isso, de como você deve fazer aquilo. Não dê muita bola para esse cara, porque muito provavelmente é uma criança ou um cara bitolado, cara. Futuramente eu posso fazer guias detalhados, por exemplo, como você focar o, o seu personagem em dano de pistola, em dano de fuzil, em dano de, de rifle de assalto, coisa e tal, entendeu? Futuramente eu posso fazer vídeos assim. Mas, essas, é, essas explicações que eu já dei, já dá pra você montar o seu personagem. Então, monta o seu personagem do jeito que você acha que tá certo, do jeito que funciona pra você. E é isso, muito obrigado. Curte aí o vídeo, se inscreve no canal do Marco. E segunda, sexta-feira, cola nas lives de DR, cara. Cola lá nas lives de DR. estamos chegando na meta aí para monetizar já bater uma meta de inscritos como você pode ver aqui embaixo ó. caralho botei na botei na overlay errada olha só a gente já tem os inscritos necessários para monetizar só que eu preciso ter gente na live para poder monetizar tá ligado dá duas três pessoas de vez em quando aparece lá cinco seis só que todo mundo tem muita coisa para fazer né aí acaba não batendo a média de espectadores para eu poder monetizar a Twitch. Então, cola lá, segunda e sexta-feira, das 7 às 9 horas da noite. Se tiver demanda, eu aumento o horário da live ou eu faço mais dias. Mas, por enquanto, não está tendo demanda, então, DR só dois dias na semana. Valeu, um, um, um abraço aí se você chegou até o final do vídeo. Tamo junto. E joga aí da melhor forma possível e do jeito que você se divirta mais. Valeu e fui!